Pela primeira vez, uma magistrada da Justiça do Trabalho de Mato Grosso participou dos julgamentos do Tribunal do Pleno pelo sistema de videoconferência. A tecnologia interligou a sessão realizada em Cuiabá e Rondonópolis, onde estava a juíza Denir Carruesco. Nos últimos 11 anos, Mato Grosso registrou mais de 3 mil acidentes de trabalho envolvendo crianças e adolescentes. Ainda segundo a pesquisa, a maior parte dos registros foram feitos em mercados, plantação de soja e serviços de carga e descarga. Os dados são do Observatório da Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, do Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho. A vara do trabalho de colíder autorizou o repasse de mais de 150 mil reais para a realização de cursos profissionalizantes na região. Com isso, estão abertas 225 vagas para capacitação. Os cursos devem ser realizados em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. O repasse foi aprovado pelo Comitê Multiinstitucional de Colíder.